Bom dia rapaziada, mais um dia de hoje começando pra vocês Este é mais um driving vlog que eu resolvi fazer Enquanto eu tô dirigindo, porque agora que eu voltei pra Austrália Tá complicado de fazer tempo, de ter tempo pra poder fazer os vídeos Então nesse vídeo eu vim fazer eu um assunto rapidinho pra vocês Eu quero falar sobre empregos em Brisbane ah, Como agora eu tô trabalhando em agência, todo mundo sabe Eu recebo muita pergunta do pessoal perguntando sobre Brisbane, né? Todo mundo tem bastante interesse de vir pra Brisbane justamente porque Também assiste o canal ou alguma coisa assim ah, e tem essa dúvida em relação à cidade, né? Por ser uma cidade menor e tudo mais. Então eu vou falar pra vocês sobre empregos em Brisbane nesse vídeo. Espero que ajude você a tomar uma decisão mais certeira na vida de você para a Austrália. Ah, e é isso. Se você interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. é uma coisa que eu sempre falo, em todos os meus vídeos, eu falo em todos os atendimentos que eu tenho com os meus estudantes. Ah, é uma relação basicamente assim. Sydney, por exemplo, é uma cidade extremamente grande, para os jogadores australianos, tá? Ah, consequentemente, ela tem mais empregos, consequentemente, tem mais pessoas também. Então, a relação acaba sendo quase a mesma. Digamos que tudo bem, você pode falar, pô, Deloitte, mas Sydney é uma cidade muito maior, oferece muito mais emprego. Coisa. sim eu concordo porém ela tem muito mais pessoas e já é uma cidade muito consolidada também então talvez a dificuldade que você tenha é de arrumar um emprego seja um pouquinho maior do que você arrumar emprego em Brisbane eu vou explicar o porquê a Brisbane nesse no país e principalmente na cidade, ah, eles estão querendo fazer com que Brisbane seja tão grande quanto o Sydney e Melbourne, e eles estão conseguindo fazer isso, ah, Tá tendo obra pra caramba na cidade, tá crescendo coisa pra caramba, então consequentemente a oferta de emprego também aumenta, tá? Ah, principalmente por crescimento de hotéis, etc, então mais turistas indo pra cá, mais restaurantes abrindo, mais vagas de emprego crescendo e por aí vai. Todas as pessoas que eu conheço que estão em Brisbane é, não acharam tanta dificuldade, chegou a três quatro meses e conseguiu arrumar um emprego no primeiro mês obviamente que assim como eu sempre falo para todo mundo o emprego vai depender da cidade não vai depender de você Se você tiver em qualquer lugar do mundo né isso não muda na austrália a o emprego chegar ou não ele vai depender exclusivamente do que você faz do seu esforço pessoal e do que você vai apresentar pra um gerente do que você vai falar para o um gerente do que você é, vai mostrar então Você. Então, se você tem um currículo legal, se você está com um nível de inglês legal, isso ajuda bastante, o nível de inglês que você chegou aqui ajuda bastante aí é, é, você arrumar o seu primeiro emprego. Ah, então, o seu currículo, seu nível de inglês, tudo isso vai é, gerar um interesse no contratante. Por quê? Ah, eu recebi essa pergunta esses dias que é o seguinte, é, Thiago, eu tenho 40 anos, isso vai impossibilitar de arrumar emprego? Vai é, me... me é, e arrumar emprego de alguma forma, eu digo que não, justamente por isso. Às vezes você tem uma experiência muito maior do que uma pessoa de 20 anos, e eles podem te contratar por isso, né? Justamente também para você ter um pouco mais de idade, talvez uh, você né, mostre que você tem muito mais responsabilidade né, do que uma pessoa mais nova, etc. E por aí vai. Todos esses pontos são levados em consideração quando um cara vai contratar alguém, principalmente em restaurantes. Em restaurante, por exemplo, se você vai trabalhar em restaurantes, a.. Uh, Precisa ser uma pessoa mais ágil, uma pessoa mais, né? Vamos aí, pega as coisas, pega prato, pega comida, leva isso, anota pedido, leva, leva, leva faz isso, faz aquilo. Eu sempre por essa é prova porque eu trabalhei em restaurante por muito tempo aqui. Então, não é um emprego fácil, então você tem que estar sempre, né? Então, isso vai, isso vai te ajudar bastante. Se você for uma pessoa mais sossegada, mais ah, tal, papapá, vai ser mais difícil você arrumar esse tipo de emprego, tá? Para as pessoas que não falam inglês, estão chegando aqui, que não, não, não falam nenhum hello, é é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Existem empregos como Cleaner, por exemplo, que são os faxineiros, que não exigem que você fale muito inglês. Você está lá, você pega os seus negócios, limpa lá no escritório, blá, blá, blá, e, e pronto, acabou. Então você não precisa ter contato com as pessoas. Empregos que você ganha um pouco melhor e que você tem contato com as pessoas são justamente esses que vão te pedir um nível de inglês um pouco mais acima da média. tá? Porém, vocês estão vindo para a Austrália para estudar inglês parte importante da, da vida de vocês, a parte profissional. Isso vai ajudar muito vocês a, a crescer com inglês também, tá? Mas pensem sempre que vocês estão vindo de vocês no futuro, tanto no Brasil, quanto que vocês vão fazer aqui. O que eu quero dizer com isso é, venham pra cá estudem bastante aprendam realmente o inglês pra poder é, realmente conseguir um emprego na área, ou conseguir um emprego mais recente que paga um pouquinho mais e tudo mais, blá blá blá blá blá já tô aqui falando mais do que eu deveria então, eu queria deixar esse recado pra vocês, tá? Em Brisbane tem uma oferta de emprego bem legal agora. Ah, e no próximo vídeo que eu vou lançar, eu vou falar sobre as mudanças do visto australiano também, que vai ajudar muita gente a vir pra Austrália, tá? Então, fiquem ligados essa semana que vai sair vídeo novo no canal falando sobre as mudanças do visto. Se você gostou, clica lá embaixo no gostei, dá aquele compartilhar e continua acompanhando o canal aí, se inscreve aqui embaixo em cima onde você quiser, onde está o botãozinho aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!